Youtube bane Stefan Molyneux, o maior canal youtuber libertário do mundo, o que podemos esperar daqui pra frente? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Youtube ontem baniu não apenas o canal do Stefan Molyneux, mas também cerca de outros mil canais de uma tacada só, alguns tão grandes quanto ele. Outras plataformas também tiveram banimento, o tweet, por exemplo, suspendeu a conta do Trump, para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa. Mas por que o banimento do canal do Stephen Molyneux faz tanta diferença? Stephen Molyneux tinha um podcast no site do lewrockwell.com antes mesmo do youtube, mas começou seu canal no youtube no início de 2009, quando o youtube ainda era tudo mato. Pouca gente sequer tinha internet grande o suficiente para assistir vídeos pela internet. Em 2010, ele fez o vídeo que o lançou para fama: A História de Sua Escravidão. Já falamos várias vezes sobre esse vídeo, e recentemente o canal Edson Bastos fez uma versão dele para português que reproduzimos aqui no canal. Foi um dos primeiros libertários anarcocapitalistas a usar a plataforma para divulgar as ideias libertárias. Fez um sucesso enorme, tinha quase um milhão de inscritos, o maior canal libertário do youtube no mundo todo. Lógico, devido ao enorme sucesso, foi imediatamente acusado de ser extrema direita, racista, que fazia discurso de ódio e por aí vai. Como, apesar de todas as críticas e campanhas contra ele, seu canal continuava com uma imensa audiência passaram a dizer que ele era um líder de culto, Lógico, jamais a esquerda vai admitir que o canal do cara tinha muita audiência porque ele é um bom orador, fala, fala coisas que tocam muita gente. Os vídeos mais antigos do canal dele, quando ele falava mais sobre libertarianismo e anarcocapitalismo, são espetaculares. Verdade que, com o passar do tempo, ele passou a falar menos de libertarianismo, seus últimos vídeos lidavam muito mais com dilemas de relacionamento e coisas do gênero, mas sempre se declarou libertário anarcocapitalista e volta e meia resolvia conflitos com a visão do do DNA e da ética libertária. São vídeos muito longos, que é difícil de assistir inteiro numa tacada só, mas sempre com muita audiência e muito engajamento. Recomendo fortemente assistir os vídeos dele lá no bitshoot. Veja, o banimento do canal dele não deve fazer muita diferença monetária para ele, posto que ele já era totalmente desmonetizado. Mas lógico, sem a possibilidade de captar mais audiência via o youtube, certamente as contribuições para o canal tendem a diminuir. Isso é um baque para qualquer youtuber. Como acontece com todos os demais canais libertários anarcocapitalistas. Eu não concordo 100% com as teses do Stefan Molyneux. Como via de regra, não subscrevo integralmente a posição de ninguém. Nem você deveria, libertários por definição são individualistas, particularmente o ponto que levou ele a ser banido é um ponto com o qual eu, por um acaso, não concordo com ele. Estou já há bastante tempo para fazer um vídeo teórico sobre isso no canal. Já discuti contra isso em grupos libertários no Facebook, no Twitter e em comentários também em vídeos meus no YouTube. Sempre deixei claro o meu ponto. QI, coeficiente de inteligência, não existe, é uma besteira, não há nenhuma fundamentação científica sobre isso. Não mede inteligência de ninguém mede no máximo a adequação do modo de pensar de quem faz a prova com o que imaginou a pessoa que criou aquela prova. Isso não é inteligência, é conformidade com um padrão. Inteligência é algo temporal e subjetivo, portanto, impossível de ter um indicador absoluto e perene. Esse papo de QI, sabe como é que é? É só ciência, muita ciência, ciência pra caralho que governos usaram no passado para justificar inúmeras atrocidades, leis que previam esterilizar de pessoas com QI abaixo de tal, para não deixar filhos e barbaridades semelhantes. Porque eu sei que foi esse ponto, particularmente a comparação de QI de raças, que levou ele ao banimento, porque, dentre os demais canais que foram banidos, estão vários canais que falavam exatamente sobre esse tema. Ah, mas existem raças com QI inferiores e superior. Não, não existe isso porque QI não existe. Testes de QI diferentes dão resultados diferentes. Ah, mas existem teóricos que falam sobre isso, autores com PhD e o caralho. Sim, cientista falando merda é o que mais tem por aí. Difícil é achar cientista que não fala merda. Ah, mas a empresa XYZ usa testes de QI para contratar funcionários. Sim, tem empresa que usa até horóscopo, astrologia, numerologia, cristais quânticos, leis trabalhistas, enfim, qualquer besteira para contratar funcionário. Lógico que vai ter idiota do RH usando QI também, porque não haveria. Ah, mas o órgão do governo, a CIA, o FBI usa QI. Exato. E aí é o perigo. Isso é uma pseudociência que não quer dizer nada e acaba sendo usada para segregar a população. Esse é o erro. Lembra o ponto básico do libertarianismo, cientificismo não pode ser usado para definir a liberdade de alguém. Olha a merda que está sendo feito com o lockdown, apenas a lógica e a ética libertária devem ser usadas para isso. Toda vez que alguma teoria científica se mete a dizer como a vida de alguém deve ser vivida, é cientificismo, não é ciência de fato, agride a liberdade individual. Ah, mas só eu dizer que raças têm QIs diferentes, eu não estou limitando a liberdade de ninguém. Fato. Liberdade de expressão deve ser absoluta. Mas você só está sendo um babaca, porque como eu disse, QI não quer dizer nada. É um teste totalmente aleatório. O único propósito que isso serve é para embasar decisões racistas suas e de outras pessoas. De novo, QI é uma besteira, não mede inteligência de ninguém. Uma das grandes vantagens da liberdade de expressão absoluta é justamente permitir que as pessoas falem esse tipo de besteira para que possamos nos posicionar claramente sobre isso. E o YouTube, não custa lembrar, sendo uma empresa privada, tem o direito de impedir pessoas de usar sua plataforma por qualquer motivo que achar melhor. Se eles preferem se afastar de pessoas que levam QI a sério, é direito deles. Pois bem, dito isso. Este ponto eu quero deixar muito claro. Embora eu discorde desse ponto que era colocado ocasionalmente pelo Stefano Moliné, eu acho um absurdo o YouTube ter cancelado o canal dele. Por óbvio, primeiro porque a liberdade de expressão deve ser absoluta. Nenhum canal devia ser proibido por motivo algum. Segundo, porque ele tem ideias ótimas, coisas que eu concordo e coisas que mesmo quando eu não concordo eu reconheço que são boas ideias, principalmente quando ele fala de libertarianismo especificamente. Mesmo as ideias dele que eu não acho tão boas assim, acho que devem ser discutidas. Nada deve ser eliminado da discussão da liberdade de expressão. Foi uma grande perda, não só para o libertarianismo, mas para toda a sociedade. E lógico, apesar de dizerem que cancelaram o canal dele por discurso de ódio, isso foi só o pretexto. O motivo real desse banimento, todo mundo sabe. As eleições de Trumpilândia estão chegando, são agora em novembro, a elite socialista progressista americana está apavorada com a possibilidade de perder novamente a eleição para Trump. A elite socialista progressista mundial não pode deixar isso acontecer ou então o plano deles do grande reset do governo mundial não vai pra frente. Já baniram quase todos os canais e páginas da direita lá em Trumplândia. Agora começam a pegar os libertários. Em seguida, eu não tenho dúvida, depois que eliminarem todos os canais libertários, serão os liberais e minarquistas. Pode ficar tranquilo. Então, prestem atenção àqueles libertários e liberais que hoje comemoram prisão do pessoal da direita aqui no Brasil. Sarah Winter, Alain do Terça Livre, Oswaldo Eustáquio. Ah, mas isso aí é gado do Bulbasauro, tem que prender mesmo. Meu amigo, mesmo que você não concorde com eles, lembre-se, quando acabarem de expurgar toda a direita, vão se voltar contra. Nós libertários, não tenha dúvida disso. Somos os próximos na fila para o expurgo. Sinceramente, temos que conformar com o fato de que quem não é esquerdista progressista extremo não pode contar com o YouTube, porque o YouTube tem uma política fechada com a esquerda. Lembre-se, isso está acontecendo lá por conta da eleição do Trump. Então, no mais tardar em 2022, vamos ter algo similar por aqui em Banânia para impedir a reeleição de Bubasauro. Porém, como eu já disse, acredito que vão tentar tirar ele antes disso, fazendo um impeachment, uma decisão do STF, alguma coisa assim. Nesse caso, a onda de banimento aqui pode ser que aconteça antes disso. E quando começar a acontecer aqui, pode saber que é porque o impeachment do Bulbasauro vem em seguida. E bem, eu não estou comemorando isso. Ao contrário, isso me torna um alvo agora, porque o maior canal libertário do mundo, em número de visualizações, nesse momento, passou a ser o Visão Libertária. Pois é, pode comparar com qualquer canal libertário dos Estados Unidos, aqui do Brasil, da Europa. Dentre todos os canais libertários que eu conheço, ninguém bate os 2.2 milhões de visualizações por mês que nós estamos tendo e crescendo. Se você conhece algum canal com mais visualizações, me avise, eu faço uma retratação imediatamente. Isso até me tranquilizaria, porque lógico, agora que o meu canal é o maior deles, é provável que eu vire alvo na próxima leva. Felizmente, cada vez que expurgam esses grandes canais, duas coisas acontecem. Primeiro que mais público e bons canais vão para plataformas alternativas aumentando a audiência lá. Mais gente migra para o pro para o Library e para outras plataformas. Alex Jones continuou com o canal dele igualzinho como era antes lá no Bitshoot. Tem uma audiência bem significativa lá hoje. O Parler é um aplicativo que tem crescido muito como alternativa ao Twitter e ao gab.com. Nós já temos conta lá também, tá? Não deixe de conhecer. Segundo, que surgem outros canais libertários e de direita no YouTube. Olha o Libertarian View vindo por aí com notícias em inglês. Mesmo não tendo o alcance do canal grande que se foi, as ideias continuam sendo difundidas. A esquerda mundial erra em sua estratégia, porque acha que o inimigo dela é igual a ela. Como eles estão organizados em grandes estruturas hierárquicas, eles acreditam que nós libertários, e o pessoal da direita também, é assim, tem grandes canais que são responsáveis pela divulgação. Mas não é isso. O grosso da informação... É distribuída e descentralizada, são os pequenos canais, são grupos de whatsapp, são os grupos de discord, isso é que está destruindo a esquerda e isso ela não consegue matar. De qualquer forma, é uma pena perder o youtube. Para nós, por exemplo, o youtube corresponde ainda a cerca de 40% das receitas do nosso canal hoje. Mas todos temos em mente que a fase youtube do canal um dia vai chegar ao fim. Não deixe de nos acompanhar em outros sites e no nosso site do visão libertária também